Eu não tenho um preconceito contra ateu, eu acho que cada um acredita no que quiser. Tem gente que pensa que o problema do ateísmo é a falta de crença, mas no fundo todo mundo acredita em alguma coisa. Quando eu digo isso para um ateu, ele costuma responder que na verdade ele não acredita em um Deus que tenha todo poder e autoridade. Mas pensa comigo, se existe alguém que pode afirmar que não existe um Deus que tem todo poder e autoridade, automaticamente ela se coloca no lugar de Deus, porque ela tem poder e autoridade para declarar isso. Isso quer dizer que um ateu que acredita nisso que ele está dizendo e se faz de um tipo de Deus, de alguma maneira ele acredita em um tipo de Deus. Existem outras coisas que aproximam muito os ateus dos religiosos. Por exemplo, é muito comum encontrar teus que fazem da ciência a sua própria religião. E não é muito difícil perceber isso, porque essas pessoas costumam dizer eu acredito na ciência. E quando elas querem utilizar uma argumentação mais forte, elas costumam dizer que a ciência disse isso e a ciência provou aquilo. Mas pensa comigo, meu irmão. A ciência não pode provar nada porque ela não é uma pessoa. E se existe alguém que tem um mínimo de entendimento a respeito de filosofia de ciência, sabe que a ciência não foi criada para provar absolutamente nada. Os próprios filósofos costumam dizer que a ciência se constrói a partir de dados experimentais verificados e que vão formar teorias, teorias que são por si mesmas falseáveis. Se ela não puder ser falseável, então ela se tornou um dogma e não ciência. Isso quer dizer que todo conhecimento obtido a partir de um método científico tem por base um ceticismo em si mesmo. Porque ele deve primeiramente partir de uma dúvida e não de uma certeza. Por isso que costuma-se dizer que toda verdade científica é uma verdade provisória. Que ela vai continuar estando em vigor até que alguém descubra alguma coisa contrária. E não tem nenhum problema se alguém vier questionar a validade da ciência. Porque é para isso que ela foi feita. E é por causa de todas essas contradições do ateísmo é que ele se aproxima demais de todos esses movimentos religiosos e institucionais. Tudo se passa como se esses dois grupos ficassem toda hora brigando entre si, mas no fundo eles estão andando de mãos dadas com a hipocrisia. E eu digo hipocrisia no sentido de que existe uma contradição em que ninguém de fora pode tocar nesse assunto. Ambos os grupos seguem regras estritamente rígidas, tanto os ateístas quanto os religiosos das instituições. Vira e mexe, parece alguém que me pergunta, mas você, que é professora de física, acredita em Deus? Eu acho que a dúvida na cabeça dessas pessoas é, ué, eu achei que você era inteligente. E eu vejo que existem muitas pessoas que gostam de usar um rótulo de que eu sou ateu, como se isso pudesse esfregar na cara das pessoas que eu sou mais inteligente do que a média. E quando eu percebo esse tipo de coisa, eu acabo pensando comigo mesmo que seria melhor que essa pessoa ficasse quieta, porque assim seria mais fácil ela passar por uma pessoa inteligente. Mas eu acho que existe ainda uma coisa que é mais ridícula do que todas essas hipocrisias. Que é aquele tipo de ateu que gosta de ficar provocando todo mundo com a afirmação de que Deus não existe. E eles insistem nesse tipo de provocação porque justamente esses religiosos acreditam que Deus se importa com o fato de que as pessoas acreditem ou não acreditem na sua existência. Como se Deus tivesse algum complexo com relação à sua própria existência. E como é que eu sei que Deus não se importa com isso? Você não se lembra da parábola do bom samaritano? Jesus conta nessa parábola que existe um homem que estava ferido à beira do caminho e então passa um sacerdote e depois um levita, que eram pessoas conhecedoras da lei, conhecedoras da palavra de Deus. Só que ao ver essa pessoa, ao invés de amar o próximo, elas simplesmente passam pelo outro lado da rua como se essa pessoa não existisse. Talvez elas estivessem atrasadas para o culto, sei lá, ou para a missa. E aí Jesus conta que aparece um samaritano que aparentemente não tinha nenhum compromisso com Deus. E é esse bom samaritano que cuida dessa pessoa ferida e Jesus explica com isso o que ele define como sendo o amor ao próximo. Ou seja, Jesus está esperando por pessoas que vão seguir os princípios da palavra dele. Não importa muito o quanto ela afirma que acredita em Deus ou desacredita em Deus. E eu vou te falar, eu já vi muitas pessoas que não tinham nenhum tipo de referencial ou historicidade religiosa e que mantinham princípios, valores, de maneira muito mais firme do que a grande maioria dos líderes religiosos que eu conheço. E de onde eu poderia ter autoridade para determinar que esse cara que afirma que Deus não existe vai para o inferno e eu vou pro o céu. Talvez eu poderia afirmar isso se eu fosse um tipo de Deus. E aí a gente chega numa outra contradição. Os religiosos que gostam de aplicar esse tipo de julgamento, esses caras ficam a todo momento querendo defender o nome de Deus, a existência de Deus, como se Deus se importasse com isso ou precisasse da ajuda deles, da forcinha deles para que o nome de Deus se mantenha intacto. Só que Deus não entra nessa disputa entre livros sagrados e livros científicos, entre crentes ou ateístas. Essas coisas que se parecem muito com as disputas partidárias que a gente vê nos evangelhos. E se você achou que essa palavra foi importante para você, então não esquece de fazer sua inscrição nesse canal. Mas não segue a mim não, siga Jesus. E se você tiver interesse em ver uma discussão que a gente teve com os irmãos a respeito de ciência, religião e política, então dá uma olhadinha aqui nessa live e a gente se vê nas próximas palavras. Falou!